E aí, Clanchadão aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Blasphemous. Metroidvania sensacional para PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. A gente tá jogando a DLC Steer of Down e hoje a gente pretende derrotar a Terceira Amanhecida e ver um pouquinho da história. E vamos lá. No último episódio derrotamos a Segunda Amanhecida, né? A arqueira. Hoje vamos para a terceira, como eu acabei de falar. Para tal. Eita, o que, que esse cara tá arrumando? A gente derrotou a Nossa Senhora da face Sangra Moscada e também derrotamos aí, é, as Três Irmãs né, da parte de baixo para pegar Três Relíquias e abrir a porta de bronze que vamos abrir agora, ou já está aberta. A gente não está fazendo em vídeo porque a gente já fez isso lá na nossa série. Né? E aí ficaria uma gameplay muito repetitiva e longa, sendo que tem tanta coisa legal para mostrar aí nessa DLC. A gente também o cara do martelo E a irmã dele Tivemos que derrotar a irmã dele também Está aí o um menininho Essa área tá, foi retrabalhada né, Tá mais bonita Pode ver que tem Umas lanternas, umas coisas esquisitas Tem um teleporte o, No aderecer Aumentou o número de teleportes Que antes era disponível e também Agora é possível fazer teleporte pelo save, se houver upgrade Na igrejinha lá em Albeiro Também Aqui está fechado E aqui a gente encontra um negócio muito legal e é onde repousa a amanhecida mãe né? A gente sabe que são quatro amanhecidas, tem quatro estátuas em volta deste uh, Espelho, desse caixão de vidro e aqui já tenho duas armas, né? Então faltam mais duas amanhecidas. Alguma coisa. Mercúrio. Eu não vejo. não estou vendo muita vantagem de trocar os nossos frascos de bile por Mercúrio. Aquela parte de cima ali da árvore ferrosa é área nova. A gente pula os diálogos na nossa gameplay, só dedica mesmo. A parte de exploração será talvez considerar Tá vendo que legal? Uh, muito fácil Esse inimigo aqui costuma matar um único frasco, um new game né, a gente já mencionou essas coisas, nos episódios anteriores. Uh, tomou um frasco na cabeça, mas a gente não morreu. Duvido. E agora, hein? E agora... Ah! Tudo bem. Tem essa parte aqui, ó, que não existia. Isso aqui, se a gente subir, vai fazer a ligação lá na prisão. Foi aí uma melhoria no mapa que eles fizeram. Tô bom, na minha opinião, tá bom. Aqui ficaria o velho, mas a gente esqueceu ele lá atrás Pé dos dedão Ah, bola voltando, eu não lembro disso Isso trabalhinho, viu? Aí do dedão fica por ali Vamos dar o Dibre, a intenção não é explorar muito essas áreas já exploradas antes, não tem nada de novo por aqui Vou salvar aqui no nó das três palavras a gente vai contornar tudo por cima aqui. A história está em português e a gente colocou o diálogo em espanhol se você for jogar blasfemos experimente o diálogo espanhol, está bem legal mãe de todas as mães só evitando conflita Incensos, tem que ter muita cautela. Ó, o que a gente achou aqui, que beleza. Que a gente não tem nenhum frasco de vida. O que a gente pegou lá atrás foi as três santas chagas. Nossa. Só vamos, não pode esquecer de usar as alavancas, Para que aconteça um desastre e a gente tem que voltar tudo né, ninguém merece Dá para evitar o conflito, dá para passar bem rápido mesmo Não sei vocês notaram, minha roupinha tá diferente Essa roupinha você consegue quando você doa mais de 100 mil moedinhas dessa Lá para a igreja de Albeiro Ó oh. Sucesso Está bem próximo do nosso objetivo Eu acho Tomara que sim Poxal de Junia é para arrancar o pecado. O oh, dano, o oh, dano oh. é imenso. Tem que ter muito cuidado com esse bicho. A gente vai salvar aqui e já vamos encontrar um menino do trombone, do trompete. Pode ver que já tem as coisas que tem no pé dele aqui. E a gente vai ver um pouquinho da história. A mesma vontade penosa que ele permite... ...ver meu corpo retorcido, também lhe permite entrar na galeria das 5 auroras. Que é onde a gente estava. O tempo de abril, o sarcófago espelhado se aproxima... É um sarcófago. Aí vem a historinha. Assim protegiam protegia o retorcido sempre que ele era exibido em público, quando ele ainda vivia naquela prisão divina de dor e piedade, apoiado e enraizado em uma árvore entre lágrimas e errangidos. Sostenido e enraizado em um entre e já faz muito, muito tempo. Dela surgiu Saita, a marcha de procissão que se espalhou por toda parte, avisando a todos que o pai estava sendo persuadido novamente. De novo? Muito bem. Eia? Sim. É seu. surge mais Amanhecida, onde deveria estar o velho do dedão. Uma amanhecida já despertou. O que, que a gente vai precisar para chegar lá bem rápido? A salva ali atrás. Então a gente, se você salvou todos os querubins no jogo anterior, então você tem o pergaminho que permite você cair. Isso agiliza bastante a história. Beleza? para enfrentar esta menina, a gente vai usar a Zarabanda, que são aquelas esferas assim, que estão rodando em volta da gente. Se você fez 100%, você com certeza vai ter. Se não fez, tem é outro jeito. A gente vai adotar o fácil. Essa amanhecida, os ataques dela normalmente tem essas... esses projetos que são... dá para repetir né... Nossa. mergulhou no ataque dela... Olha o Dibri que ela dá... ela não para... Bem complicadinho. Pra mim, uma das piores. Achei que era da outra ataque. Só tentou voltar pro casulo. esse é o momento de usar a tal da zarabanga olha, deu certo oh, a defesa não pegou Colocou a nossa vida Ela ainda não tinha dado esse ataque Lá vem o no baú de novo. Estou tá indo bem, mas eu não sei se vai dar para. Vai ficando mais monstrinho. É, deu certo. Foi meio tudo errado, né? Mas tá bom. A ideia é tentar desviar o máximo. Os... Projetos dela e ficar esperto no finalzinho, quando ela começa a dar o peão um atrás do outro. Aí evita no cantinho agachado e depois muda para o meio e defende. Os ataques dela são assim, meio tenso, viu? sofrendo E agora? O que fazer? Vai sumir daqui. salvar e encerrar o vídeo para concluir a série da nossa DLC eu acho que vai mais dois vídeos e talvez a gente faça mais um para explorar melhor aquelas aquelas opções iniciais que a gente não usou nenhuma Tô uma de aí para vocês meus amigos aí nos comentários estão cobrando como é que funciona o que que faz vamos ver, vamos descobrir mas vai demorar um pouquinho se vocês puderem compartilhar, a gente pina as suas respostas. É assim então, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos de metroidvania e recomendações. Deixa um comentário pra gente. A gente gosta de responder e ler. É. antes. Isso. E é isso. Fica assim. Até o próximo vídeo. viu amizade.